Olá, meus amigos. Nós estamos aqui na casa da Márcia. Teu esposo está trabalhando, né, Márcia? Tá lá em cima trabalhando, né? É o Dalmo. É o Dalmo. Essa é a esposa do Dalmo. Então, nós tivemos o carinho de conhecer a sua família e aqui está a Madalena e eu, logicamente. Nós trouxemos para você, Márcia, umas pecinhas de roupa boa, viu? Boa para você usar aqui na roça à vontade. Então, é, aquilo que você não aproveitar, é você passa para alguém. É, não, eu preciso de uma coisa mais comprida e essa vai dar certo. Tá e certo, deu. que bom, né? Aí eu, eu quero cheiro. dizer o seguinte, que, que nós temos ó, a dona Josemeire, tá? que tem ajudado bastante. É, nós tá temos uma pessoa chamada Maria, dona Maria, outra pessoa querida também. Nós temos um rapaz, que agora esqueci o nome dele, bem, é, um por incrível que, é... que pareça, esqueci o nome dele. É. Que são pessoas, Márcia, né? que nós, que nós é, temos um grupo de pessoas que através do nosso canal viu o nosso trabalho e está nos ajudando e não somos nós somente que estamos fazendo essa doação, é, mas é um grupo, tem uma senhora da cidade de Santo André, muito amada, chamada Dona Lourdes, eu chamo ela de Irmã Lourdes, que também tem colaborado com, com, com esse trabalho carinhoso que a gente faz. Isso só tem é agregado para nós, para mim, pra Madalena e para as pessoas, inclusive para você, só bênçãos, viu? Então faça bom uso, que não servir, você passa para quem precisa. Não, eu tá passo, bom? Às vezes a mãe fala assim: Ó, oh, você não tem roupa lá dos teus meninos, não? Porque aqui perto de mim aqui, tem uma mãe com criança aqui precisando. Uhum. Aí eu mando lá pra ela. Então, e assim, Deus né? não vai deixar faltar, não, viu? A gente mandou ao mesmo, teve uns que eu mandei lá, porque o rapazinho pediu a mulher precisar. Aí eu mandei pra lá. E aí eu vou embora. Eles moram na rua de baixo da casa dos meus irmãos. A hora que você vai começar a subir a porteira do meu pai, ah. tem aqui a rua que vai para o pai. Eles ah, na, na Eles moram é na rua de baixo. Ah, sim. Tem criança? Tem. Uhum. E a é gente pobrezinha. Aí, as que eu não uso aqui, eu mando lá para a mãe, a mãe entrega lá. Uhum. E lá no Pau a também tem. Tem uma mulher lá do Pau a ela pega as pessoas, tudo manda só lá. Ela trabalha só o negócio da, da pobreza. Aí ela pega as roupas lá e manda anunciar ela na igreja, é lá na igreja e quem precisa vai lá. e pega. Dela e pega. Eu teve um rapaz que ele falou para mim assim: se você, você dá, você e a Madalena e o pessoal do essa roupas para quem fuma, para quem bebe, de, me fez essa pergunta. Eu falou, olha, eu não chego lá e pergunto se fuma ou se bebe. Isso eu não pergunto. É muito, é, mas é, que são pessoas é... trabalhadeiras, são pessoas trabalhadeiras mesmo. São pessoas da roça que acorda cedo, e vai ganhar o pão de cada dia. E são pessoas que gastam muita roupa. Agora, se tem vício de bebida ou de fumar, isso já não é da minha conta, já não pergunto. Não, tá né? certo. Porque eu sei que você já não faz isso, né? A sua família não faz isso. E a gente fica feliz quando vocês recebem, e eu sei que vocês recebem de bom grado, né? E eu e a Madalena, e mais o pessoal que agora está nos ajudando, é, a gente não, não pergunta também, a gente se preocupa em doar. Tem algumas perguntas, Márcia? Nem o ditado que fala, tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? É, exatamente. É. Ué, tem gente que vem pedir aqui, ajuda, eu dou e saiu daqui, eu não interessa saber... Quem é? É. Quem é? é. O que, que vai fazer? Foi o que você fez, né? É. É, o claro que eu fiz, eu fiz, fiz e deu tá dado, né? É não isso. Não tem que ficar resumindo pra trás. Exatamente. Tem gente que dá e... É. É, é, é complicado, ajudar, né? É não né? Eu acho que isso aí, acho que a pessoa não pode parar. Aí melhor não dar. Melhor não dá. Melhor não, é, melhor é. Não, dá. Não, não dá. Porque se for para dar com ressalva, não preocupado, nem presto, né? Nem preocupado que a pessoa vai fazer. Aí melhor não... Bom, ah, então aqui é está quieto, né? mais uma vez é, esse take que eu acabei de gravar, tá bom? Oi, pessoal. Deixa eu, deixa eu encostar mais aí. Madalena. A Marcia falou que os cachorros sobem lá no, no, no, na roça, lá no pasto e traz essas mandíbulas aqui. ó. Olha que interessante, olha aí. Olá pessoal, se inscreve aí no canal. Deixa seu like, deixa seus comentários. Vira do lado bem, vira do lado. Aí, aí, agora. Olá, pessoal. <risos> tudo, bem? Não, tudo bem? E o cachorro traz pra cá e larga aí, ó. Depois fica desse jeito aí. <risos> Madalena, só que tem uma coisa, hein? Pra você, você tem que falar sem abrir a boca, você é capaz? Ventríloco. Dá pra você esconder o rosto lá atrás, ó. <risos> Pronto, essa aí foi boa demais. Hein? Gente, olha a Madalena lá filando a comida do rapaz, ó. A Madalena serrando a comida do rapaz lá, ó, ó, ó. ó. Vou falar a verdade. Madalena, vai sair cara essa brincadeira, hein, ó. Ei, Madalena. Vai sair cara essa brincadeira, hein, ó. E braço, não Lembrando o um tempo da roça? É, Literalmente? É. Essa daí não tem igual, viu? O pessoal agora parou para almoçar, enquanto chove, eles almoçam. Olha lá, pessoal, agora é a hora do almoço. Olha de encher o bucho. Estamos agora na casa de um dos filhos do seu Deca, que é o Dalmo, né? A esposa da Márcia, mostrando para vocês esse pé de jabuticaba, como que ele está florido. Coisa mais linda que estão essas flores, ó. Imagina como que vai carregar esse pezinho. E no meio dele um pé de rosa, gente. E os galhos dela são galhos. Olha a grossura, quer ver? Deixa eu tentar aqui, ó. A grossura desses galhos de rosa. Deixa eu achar aqui pra vocês verem. Deixa eu sair de frente dessa. Deixa eu puxar mais aqui. A leitura dessa câmera aqui agora tá. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar aqui no anel de foco. Olha a grossura desse de rosa, ó, que nasceu dentro do pé de Japuticaba. E como sempre, flores, linda rosa, a ah, linda rosa juvenil, juvenil. Juvenil! Muito bonita, né? Uma vaca ruminando debaixo dos pés de bambu, gente. Olha lá. Ó. tem um garnizé ali olha só que lindo aqui esse hortelão que coisa mais linda olha só que verde bonito a chuva faz bem né que coisa mais graciosa dá um chá hein Tempero. Ah, Olha o pezinho de cabeludinha, Madalena. É a ali? É isso aqui. O que, eu, o que eu acho gostoso é escutar o, o Bem, é cantar dos pássaros. Eu adoro. Aí dá, dá pra ir sem. Tá? Aí dá pra ir chinelo que tá cheio de grama, né? É esse aí? Eu nunca vi pé de cabeludinho, é isso. É isso aí que é o pé de cabeludinha. Tá vendo aí, ó? É, isso é o fruto já, ó. E é um pé novo, viu, Madalena? Esse pé ele vai crescer muito ainda, vai se tornar um bem maior. É a primeira vez, bem dizer. É, eu tô vendo que ele é novo. É. Eu conheço cabeludinha há muitos anos já, sabe? E, e o fruto dela que tá bonito, viu? É um fruto bonito, ele pegou bastante, Vai levou aí. lá para nós. Deixa eu ver, Vira para cá. Olha só. Tô com frio, sim. É igual aquele, aquela ameixa, é a ameixa do né, seu pai lá? Aquela roxa. O que, que é que ele mostrou para nós lá, roxa? Na porta da cozinha? Na porta da, da, da sala, na entrada lá? É. Ah, eu filmei ela lá e até coloquei no canal, achei muito Mas, interessante. Não é morinha não, né? Não é, ela parece, ela parece um... Uma, uma mexa assim preta. É. preta. Ah, pitanga? Pitanga, é. pitanga. Roxa. Pitanga roxa. É, pitanga roxa. Sim. Oi? Se ela não meteu o, o bico, no sei, tá bom. Não, ela é bom. Pega ela ali, Marta. Oi? Pega ela ali. Aqui tem uma. Espera aí, pera aí, pera aí. Você não alcança? Uma ali. Outra ali. Não é o ninho que é alto, isso aqui é, é baixinho. Olha, eu tenho de mim para pegar a ovo enquanto tem, eu tenho que pôr uma, uma lata aí. Você tem que pôr uma lata, daí eu arcanço. <risos> é, tá, A gente, acho que ainda é tão pequenininho, vai ver, né? Não, mas pra mim também é alto. Pede é de coloral bonito também, ó, ó. Uma árvore tá, linda, ó. uma lata, um galão aí para mim subir. Olha lá, põe aquela escada ali. Foi. Só que tá desmanchando isso aí, vou fazer outro. Não vou mexer com você, não, tá? Tá tudo bem aí? Hum? <risos> tá espertinho pra não tomar uma bicada, né? É. Tá dengando ela pra não tomar uma bicada. Lógico. <risos> aí tem uma lá bem no charme, ó. Ó. Então faz ladrinho, olha Porque, só nossa, que, madrinho, que... Dar, caseu, dar, pé de uva mais dar, lindo, dar, gente, e ó. Não dá eu pra gritar. Tô Olhando tô assim de rapidamente, de você fala que é chuchu, né, Bem? É. Olhando assim rapidamente, você fala que é chuchu. Mas olha lá as uvas lá dentro, ó. Tudo tá tudo no alto, né, Márcia? É, olha olha é. só que coisa mais linda, ó. A Essa verde, Puxa, quando tiver amadurecendo, eu vou ter que dar um jeito de tirar sem ofender o pé. Olha lá, que coisa A mais linda. Ela vai acabar matando o péssimo. Ela é subiu no pé do pêssego, é, né? Aquela é. bafa, né? É. Você gostou de lá, Chico? Assim? Não, mas eu vou ver já. Ai, não, não. Que lindinha, né? Eu tava capinando ali, ela faltou um pedacinho lá pra acabar de capinar. Faltou <risos> coragem? Tá, ah, faltou, né? É, porque tava subindo o mato aí, Olha lá, Chico. E lá na mãe tem muito galinho? Tem, lá tem. É, Lá tem demais, hein? Ah, o pai acho que tem mais de 100. <risos> tem mesmo? Eu capinei, pus aí, nem né? não, não, não pus a forca, Mas é bom que serve pra ela, a galinha ciscar, né? Vai achar bichinho. Não é aquele pé de acerola, bem. Olha só que... Olha lá o colher a acerola. Esse é um pé de acerola que dá gosto. Já é bem antigo, né, Márcia? É. Dá pra ver que. Ah Madalena, você e ah. é a acerola, né? A <risos> Madalena é a acerola. Eu tenho cara de acerola aqui. Eu, tá. eu fiz uns vídeos com a Madalena colhendo a acerola. Hum, não e não é o mesmo. pessoal, toda vez que, que. Agora não, já faz é, vídeo mais antigo. Que ela gosta de muito de, ah. de acerola. O pessoal fala, ei Madalena, você é e é a acerola, hein? E essa tá muito bonita, né? Tá florida também, né? Podríamos podavelar, é, né? Ai que linda a flor, ó. Da Agora naquela caixa ali, ó. Você acredita que tá juntando no um alveiro ali? Ali? É, naquela ah, caixa ali, ó. Eu ia queimar ela estude quando eu chego ali, um monte de abeia. Fica com medo de escutar o Pessoal, aqui na casa do Dalmo, eles deixaram essa caixa aqui, ó. Vou até chegar mais pertinho devagarzinho. Deixaram essa caixa plástica aqui no chão. Por incrível que pareça. Uma abelha Europa, né? Arranchou aqui, ó. Eu vou pegar aqui para vocês verem né, chegando. Olha lá, ó. Já entrou uma, Dá pra tirar daqui, ó lá a outra bem Vai sair, saiu. Olha lá. Como é fácil a abelha nessa região, viu? E tá dentro dessa caixa aqui, ó. Agora alguém vai ter que vir aqui tirar, né? Porque elas são muito Arisca né? Você mexeu naquela caixa ali. Olha lá, saindo. Que coisa, olha onde ela escolheu. Muito interessante, ah, né? É outra qualidade? Não, a mesma. A Madalena falou que nunca tinha visto um pé de pitanga assim, no formato de uma árvore, ó. E essa aqui é, ó carregado agora, as passarinhas... Aí, tá carinho. vendo um pé de árvore mesmo. Olha o tamanho disso, ó. É. Né, ó. Grande mesmo aí. Você tem noção de quanto ano ela tem, Márcia? Não, não sei, porque quando eu casei já tava já aqui. Já tava aqui. aí, né? 23 anos de casada, já eu tava vi aqui. Vim anos de casada. E esse aqui, Cícero, pega aqui, ó. Que lindo, hein? O pessoal sabe o que é isso aqui. A gente não sabe, né? O que é isso aqui? Ah, sim. Isso aí é um buquê de rosa para casamento. O <risos> que, que é isso aí, Madalena? Isso é colorau. Urucum, colorau. Imagina, dá para a noiva entrar na igreja, que bonitinho. <risos> tem um pezinho, <risos> Ali é um pezinho de... Isso aqui dá uma ó, frutinha, um frutinha queda, não sei o que frutinha quer, ainda não. Olha aqui a semente, ó. Pera, deixa eu é. só filmar aqui, eu vou falar para você o que é isso aí. Oh. Ó. ó, já vou te falar uma coisa, você, Márcia... E tem problema de rim, você não pode comer essa fruta. Por quê? É, é rim que você tem? Não, né? Não, é, né? Não, é gastrite. Gastrite. Não, então desculpa, não tem nada a ver. Você não sabe que fruta que é essa? Não sei. Nunca viu? Dá não vi não, o Dar já viu aqui. Eu você rindo. não viu ainda aqui. Qual que é, Madalena? Você não é carambola? Carambola. É o pé de carambola. carambola. É um pé de carambola. Por isso que eu falei, se tiver problema de rim, evite o que você puder. É, Porque não, não, faz não faz bem de jeito nenhum para quem tem problema de rim. Um pé de carambola. Os meus irmãos, eu não sei, mas meus irmãos quase todos eles é têm. É aquele, o seu irmão falou aquele dia, lembra? Um cuidado o, enorme. O Maurício, lá o caçula tem. Tá Ele falou que. Deixa eu pra voltar para cá agora, passar é, pela Madalena é, e vou lá, ó. É, não é bom em começar, Aquele não. pé de árvore ali, ó. É, bom, é, é um pé de pitanga. É. Esse aqui é um pé de pitanga. Não parece, mas é uma árvore também, né? Que lindo. Ah, eu o é galinho, que, tá todo mundo. É um Olha, Zezinho, que bonitinho. Tava Vai, cantando, já. mas agora não quer cantar mais? Agora, agora eu queria. Canta, neguinho, canta. Agora eu quer não? Vai. Vai. Tá olhando pra cá. que é, não, não vou tentar agora não poderia ah, o dar falar ah, melhor de não é tá que esse tiriba que interessante hein? ó aqui eles falam tiriva lá na nossa terra falamos maritaca pois não é que ela cavucou cavucou e fez o ninho lá dentro a ralhar desceu aqui olha isso ó. que coisa né velho desceu um feito então que será né a natureza Eu nunca e suas vi. belezas. Nunca vi isso. E Olá, aquela cachorrinha ali, gente? Cadê? Tinho. Cadê? o tamanhozinho? olha lá, lá. olha <risos> Se ela tiver perto do dogrinho, outro moleque meu, ninguém chega perto dela. Que né, ciúme. Netinho. Vamos dar um banho, ela. Fala aí, mais para ele cantar. Oi? Fala aí para ele cantar. Eu já ele canta. <risos> É mesmo, é derva doce. Ele cantou lá no meio do mato. mato o, o bonito do, do, do mato, quando chove, é esse verde agradável que fica, é, né? É. Olha que coisa mais linda, ó. Ali é ali pra, as pras vacas jogar bola? Hã? Ali para é pras vacas jogar bola, aquele gol ali? Eles jogavam aqui de primeiro, o Dermos, os irmão dele, vinha muita gente jogar aí, aí que ah, ela ia é? fazer uns rolinhos. E o Dermos falou aqui, ó, se for vocês vim fazer rolo, porque eu não quero, não quero para nós brincar. Ah, Queria que esse bichinho cantasse, ele não tá cantando. Para mim gravar, ó. Ah, foi embora. Pé de erva doce. e um pé de coqueiro que. Tem bastante coquinho, gerivá. E olha o que eu tô vendo lá. Deixa eu só acertar isso aqui. Olha lá, bem. Você não consegue ver daí, ó. Porque tá camuflada lá. Mas tem uma... A Maria tá casinha comendo lá, ó. Tá vendo? Um pé é de é Já mostrei bem. E pé de Aqui também, essa um frutinho. é qual? É jambolão? Não, isso aqui é. Ah, não está, não, isso aqui é. Tá lá penduradinha lá, coisa mais linda Pertinho, né? ó, Vou mostrar pra vocês, ó Esse é um pé de figo Pera aí, deixa eu ver ó. Vai. Minha varinha aqui, ó. Esse aqui é um pé de figo. Olha aqui os figuinhos. Ó. Figuinho. Ó. Aqui também tem, ó. Espera eu gravar, dona moça. Hum. Vai. O que mais, senhorita? E esse aqui é um pé de lixia. Olha que aqui por enquanto não tem lixia. Tem é novinho esse pé, né? Tá verdinho aqui, ó. Olha aqui, dando. Aqui, hum. tá vendo aqui? Deixa eu ver bem. O quebrou, né? Quando o preto estava descomolinho assim, ó. Quebrou um galho né, ali. O Darwin não quis cortar, escolou. Aí ele acabou... ficou no chão, né? É. Ah, já tem os frutinhos aqui que já. Bonitinhos, né? Uhum. Ali, ó. Mostra ali, assim. Olha aqui, gente. quantas lixias. Parece uma jaquinha miniatura. Miniatura, assim, né? <risos> Parece a Mora também, a Mora Verde. É, parece também, é verdade. Essa rosa tão bonita. Ela falou, ai comadre, é daí da sua casa. <risos> que coisa. A chuva deixou as peias, né? Nossa, mas que uma... o Ali O pérsico, um galho que é grosso, né? E sobe. Mas ela é linda mesmo, né? É. A qualidade dela é muito bonita. O Darwin tem uma mão pra plantar as coisas, hum, no céu. Que coisa mais linda que é, ó. Ah, eu também gosto de planta, viu? Né? Meu quintal assim é um corredor, né? Corredor, é, é, assim. Eu até estou comprando os blocos. Então, ah, aqui é a minha vara de pescar, então agora eu vou pescar. Que gross... gostosura de ver isso aqui, hein? Ah, um que lugar. beleza! ó. ter que tem, fazendo... tem, tem. tem, tem. Que beleza de lago, gente. Ó. Márcia, você tem o ah, que Angola. aqui dentro? Carpa? Quilápia. Carpa, pacu, tilápia. pacu também? Tem. Ah, tem uns bezerrinhos ali, Madalena. Deixa eu ir lá. Bizerrinho é Angola. É Márcia? Aqui tem Pacu dessa mão. Cuidado, você não cair aí, se Escorreguei, mas não caí não. <risos> que lindinho o laguinho de vocês, hein? Vamos chegando ali nos bezerrinhos. Opa, antes de dar uma paradinha na dona Angola. A Angola, qualquer coisinha já sabe tuca, né? Ei lá, hein? Fala a verdade, tô. Vamos lá nos bezerrinhos. Que coisa mais linda, gente. Quero pegar no colo. Olha que bonitinho. Novinho. Os dois, ó. coisa mais doce, gente. Tudo que é filhote é bonito, né? É. Madalena, é. você é perdendo de fazer fotografia, né? Oi? Você é perdendo de fazer fotografia, né? É. Dá focadinha para mim lá, vem. Tá molhado assim. Não, dá uma cutucada só Aí, aí, aí ó. Cutuca aí, lá, ó. mulher Mais para cima Que eu tô filmando na folha Aí, ó Agora bota o pé lá Não, mas não é botar o pé no alto é botar o pé lá mesmo Você me ama, hein Olha só Olha, olha Gente do céu Já tá saindo na grama Deus me livre, pegar no meu pé Sabe como é que você faz para acabar com isso aí? Detergente com água tem gente com água. vi falar, né? Que bonitinho, né? Os dois são macho? É, todos os dois, é. O homem que mexe com essas criações lá, os que é macho, ele mata ou dá para os outros, e as fêmeas, ele cria. Ah, é? Aí quem quiser, assim, é só pedir para ele, ele dá. E a pessoa tem que criar na madeira. Ah. É por isso que fica mansinho desse jeito de aí, ó. É. Olha que bonitinho, Madalena. Esse aqui o Dermo comprou, ele lá no leilão Sim. da festa. Pagou sem hum. real nesse aqui. Pegou ele pequenininho também? Pequenininho. Tava até com o imbigo ainda. É? É. Ai, bem, que carinho, ó. Ó. Eles gostam e costam assim por baixo mesmo, né? Hum. Chegou até... <risos> Vou falar a verdade tá dando tô... até risada né ela acabou de falar que são dois machos ah, ele, ah os machos eles, ele doa eles dão. ah agora eu entendi aí as fêmeas as fêmeas é que ele dá o valor é, que ele, ele usa para usa criar Para criar uhum. e, e os machos doa é eles doam então se desculpa aí rapaz se desculpa aí viu eu confundi as bolas aí <risos> né falar a verdade hein? Hein? Quem não gosta de carinho, até eu que sou mais boba. <risos> Depois de criar um bichinho desse aqui, como é que eu tenho coragem de matar? Eu falo né? que se criar um desse aí para comer, aí pra eu acho que eu não tenho coragem. Não dá não, de... gente. Então... Não dá não. Não dá não, tem que Mas criar dá dó de matar. Não. A minha mãe é, criava um, um, um galo, um galo Zezinho, branco. Parecido com aquele seu lá. Ai, quando foi preciso matar ele. Acredita que todo mundo em casa ah, tá chorou? Tá bom. Você também. Madalena juntamente Márcia com a Márcia. Não gosta muito de carne, não. Ah. não sou chegada em carne, não. Você tem que eu também como, mas não sou chegada. Gosto mais de verdura. Verdura eu gosto. Ah, eu é que nem frango. Mas eu tô pagando frango. Ah, oh, uau, que cheiro bom! Eu vou comer uns três pedaços. É mazinho só. Eu comi é. uma asa e já estou satisfeita. Uma asa? Uma azinha. Nem a coxa? Não. O peito? Eu também não gosto não, é daquelas partes um brancas um do frango, eu não gosto. É, a madrana eu como, porque a madrana não gosta não. Eu como a asa, o pé, a moela. Eu, então, é, os pedaços tem os corinhos, é. que são é mais gostoso, né? Agora, aqueles pedaços de peito secado, ah, não Eu também não gosto mais. É. Tem gente que briga com é. assim, foda-fino, né? Eu, eu não, não gosto mais, lá. Que lá, que tá lá. Eu eu assim, malzinho. Já suspeita, cara. Deixa eu ir ali agora ali outra vez que gostei deles Fazer um carinho isso Esse aqui é doce demais da conta Deixa eu fazer carinho Olha lá que belezinha Deixa, ó Gosta Tem nada de ficar Baixa a cabeça aqui, baixa Baixa a cabeça Baixa a cabeça aqui, nego É isso aqui, é isso aqui, é, coisa mais linda, vem cá, vem, pequenininho, limpinho, ó, vem cá, vem cá, vem, gente. você gosta de carinho, gosta, É, tô falando, tô falando, vai até dormir aqui daqui a pouco. Você gosta, né, rapaz? É? Madalena, ah. não estou fazendo nem beber água, eu não vou Olha aqui, olha lá, Eu tá vendo? Ela tá tentando tirar, né? Ela tá, tá tirando... lá. Ah, o escana. Ciscando espiga. Ciscando a espiga. Essa foi boa, ah, lá, Marcia. Não. Pega na sua mão. E a gente vem pra cá. Se elas estiver aqui por volta, elas vêm tudo na gente. A gente tem que assar o meio de buiar pra elas. Já percebeu? que Você vai, vai colocar pra ela. Já pro lado cá, fazendo um favor bem. Aí joga no chão, aí. Ah, o que ela tá querendo é isso. Então, eu tinha bastante galinha aqui, mas o cachorro vinha comer aqui no terreiro. Só que tava a barra das galinhas, podia vir aqui, o Podia vir que ele tava vir aqui. É assim, gente, ó. Opa, você tem a galinha, assim que debulha o é milho, ó. É. Debulhei de de de muito milho assim. Só que tá úmido. Tá. Mas mesmo assim tá tirando bem, bem ali no tira Tem só pi pi pi pi pi pi aqui. Pegar as ratas pisou no pé do galo. Pode ser, tá mancando é. de uma pata, né? Bonito demais, né? Então, desses dois frangos que tá aí, ó, era para mim ter uns 30 aí, ó, o Cachorro comigo aqui. Tá? Que judiação, né? Fez a outra. Aí eu organizé, fez a volta para baixo. Eu não vou lá não. Não vou escolar ele. Que bonitinho que ele é. Vamos ver lá, Madalena, se isso vai Sabia, Madalena, eu fiz a lentada de bota. Foi mesmo. <risos> ah, não queria isso já ser eu fiz, mas... Nós é. vemos de terra e para terra nós iremos. É? Com certeza. É, mas os pó dela. É, mãe. É verdade. Eita, deu um chute aqui, ó. Olha que bonitinho. Brilha. Ela que fica até azul, né? É, é, bonita a pena dela, né? Tá vendo o Zé Manquinho, esse agora virou é o Zé Manquinho. E parece que inflamou, né, o pé dele, lá. Parece que inflamou mesmo, lá, tá, tá lá, inchado, né? não tá? É, lá, ó. Tá bem inchado. Será que foi pisão de... de... Eu vou pegar eu tenho que pegar ele e curar, né? É, vai ter que, senão pode perder o é. animal, né? Ele é um frangão ainda, né? É, ele é frango. Não <risos> chegou a dar um galo ainda. Não, não. Matando a saudade, Mãe? É, matando a saudade O tempo que tava lá na... A mãe falava assim, vai dar comida pras galinhas, menina. Já vou, mãe. Delícia. Já vou, mãe. Naquele tempo não tinha celular, né, Márcia? Não. Você fala pro filho assim, filho, vai fazer tal coisa, Já vou, mãe. Se demora 10 minutos, tá lá no celular ainda. Mantendo os hábitos da vida. Agora você chama o bichinho pra trabalhar, fica só no celular, né? Tá mancando também o garnizé, viu? Você vai ser vazado, porque você põe o silo lá no coxo, enche o silo, o coxo de galinha. Porque o silo tem né? aí ela quer comer o linho. Mas que grande que é essa daí, né? Meu Deus. O que, que a união não faz quando o animal dá um exemplo pra nós? Olha só o tamanho dessa. Ó. E tudo começa pequeno, é o tamanho que já tá. E essa abelha, quando uma pega Hum, meu Deus, dói demais Olha só com uma pedra ali hein? é pedir para não tem desespero porque vai atrás vem cá tinha vem vem cá vem com a com a sua dona você vai mesmo tá na cara mas comigo você não quer saber né então o tamanhozinho dela Sim. Mas se o Dô estiver aqui perto, aqui, ninguém chega perto do Dô. Ele não deixa, né? Ela não ele... deixa? Né? Eu, eu, eu vou chegar na máquina. Tchau, vem. Você vai na lavadeira? Ô, velho, você faz o dinheiro que você tem aqui do lado, o vinho da carreira. Ele leva o seu lugar, eu vou deixar ele aqui Aí ele que tá guinchando lá? Vem cá, vem. Vem. É quem que tá arrancando? É é. Lá vai o rapaz na lavadeira de batata. Esses coisas, é um eu de então. arroz, São fiéis, né? Oh, judiação Jeitinho <risos> deles Dá até dó Oh, meu Deus do céu, judiação, hein <risos> Olha, Literalmente, ó Não dá pra ir, não. não já não vai, quer ver. Você vai lá pra pista, né? Aí É perigoso que os carros Tadinha, olha lá como é que ficou. Olha aquilo ali. Tá na tristeza. Vem! Berito! Berito! Berito, vem cá, vem. Vem cá, vem. Berito, vem, vem, Lá, O animal <risos> é, é fiel mesmo, né? Esse cachorro aqui vai vigiar uma casa. O bom, não tem pra ele. O branco? É esse aqui. Ah, esse aqui? É.